Veja bem, existem pessoas que desejam saber como você está, o que anda fazendo, o que tem planejado, como tem se saído nas mais diversas questões da vida. Tudo isso não para te apoiar ou ainda para se sentir felizes por você, mas pelo interesse que essas pessoas têm de provocar em você algum tipo de frustração através dos comentários desagradáveis que essas pessoas irão dizer por aí para os outros indivíduos. E com poucas palavras, tais pessoas sentem inveja, desejando levar a vida que você tem, desejando possuir o que é seu. E por não conseguirem isso, por não serem admiradas assim como você, essas agem sem hesitação para tentar te prejudicar de alguma maneira. Enfim, são pessoas barulhentas, e às vezes, até mesmo sem escrúpulos, que irão testar as suas virtudes. Então saber como se comportar diante de um indivíduo como esse, é fundamental para que você não se prejudique com ele fazendo com que todas as questões levantadas por essa pessoa para assim te prejudicar se voltem contra ela. Enfim, quer saber a maneira correta de lidar com isso? Então vamos ao vídeo. Antes de mais nada, você deve saber ficar quieto e observar o que está acontecendo ao seu redor, escutando o que está sendo discorrido. Tudo isso atentamente, coletando informações, antes de falar qualquer coisa, com paciência e discernimento, para não cair na armadilha de se exaltar e exteriorizar o seu descontentamento com isso, administrando o seu estado emocional para ser preciso ao formar o seu julgamento e vir a público, desconstruir essas mentiras ou meias-verdades que só são ditas no intuito de te prejudicar. Isso fará com que você se exponha menos e deixe também de correr riscos desnecessários agindo com cautela ante essa situação. É simplesmente você ficar calado enquanto se atenta a perceber e ouvir o que está acontecendo ao seu redor, para que a partir das informações coletadas por você, consiga interpretá-las e vir a formar o seu julgamento sobre isso, falando o que pensa a respeito no momento mais apropriado, pois assim você conseguirá evitar falar na hora em que deve ouvir, excluindo atitudes inúteis e permitindo a entrada de informações úteis. Pois afinal, falar sem saber de um assunto, mesmo que seja sobre algo negativo, é uma ação irracional que te conduz ao erro, de expressar o seu ponto de vista sobre algo que ainda não está completamente visível ao seu entendimento, já que se você se propõe a argumentar sobre isso, deve no mínimo procurar estar inteirado de informações do que está se dispondo a falar, evitando assim passar vergonha, ou ainda se prejudicar mais por conta da sua falta de argumentos. Isso pois, se você fala demais e não ouve atentamente o que os outros dizem, fará com que fique completamente desprovido de pensamentos racionais, ignorando muitas informações úteis e que deveriam ser levadas em consideração no que está falando. Por isso, antes de qualquer coisa, antes mesmo de qualquer decisão ser feita, você deve saber se calar e observar bem as coisas que estão acontecendo ao seu redor, pois quem sabe, no caminho, as atitudes que julgou ser cabíveis naquela ocasião não mudem, os planos que já tenha feito não mudem pelo fato de dispor agora de uma informação valiosa e que deve ser levada em consideração por você. E o seu silêncio é quem faz isso, é quem norteia o que deve ou não ser feito. Enfim, aprenda -se a se calar e escutar o que os outros têm a dizer, evitando assim cometer erros e perder seu tempo com ações que, no final das contas, não serão a solução de seus problemas. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma.